Eu e a Gabi. Gabi Vink, que, que bom te ter aqui, Gabi. Super prazer. E a gente vai conversar um assunto que eu sou suspeita, né? Então, Vamos conversar sobre mentoria, que acho que, que mudou a minha vida, desde que eu escolhi esse caminho. E acho que a da Gabi também, né? Um assunto muito especial para ela. A Gabi é advogada, ela é sócia de um escritório, mas pratica a mentoria na vida dela como missão também Então eu queria que a Gabi nos contasse um pouco dessa experiência dela como mentora né? E como tu acha que a mentoria pode contribuir para a liderança Bem-vinda, Gabi! Com certeza! Muito obrigada! Eu agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui uma mentoria, como, como a Fran falou, ela mudou minha vida. E olha que eu não, não, não fui mentorada ainda, só, só por a nossa mentoria em grupo aqui nesses nossos seis encontros, que foi, aliás, transformadora. Depois eu comento sobre isso também. Mas eu descobri a mentoria num projeto muito lindo, que é o que eu gostaria de compartilhar e contar um pouquinho para vocês. Porque eu acho que a mentoria, além de uma ferramenta de, de desenvolvimento profissional e de lideranças, ela pode ser um vetor transformador da sociedade na medida que a gente aplica essa mentoria para corrigir distorções históricas, como, por exemplo, questões de, de, de igualdade, de gênero, de, de raça e outras. E, e é nesse, nesse ponto que eu acho que a mentoria pode ser transformadora no momento que a gente gasta a nossa energia para tentar suprir essas, esses gaps e tentar fazer com que as pessoas consigam chegar num, num, num grau de liderança ou num nível de liderança com um pouco mais de suporte, com um pouco mais de facilidade do que elas teriam normalmente. E é, e é esse case que eu, que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês para contar como é, que, como é que eu entrei nessa história da mentoria e como a mentoria pode ser transformadora. E eu conto esse case para estimular as pessoas e para fazer com que outros grupos e com quem esteja nos ouvindo pensem como pode fazer um, um projeto, como pode fazer uma, uma ação similar para que juntas, juntos e juntas nós possamos uh, dar esse salto em busca de uma maior igualdade, de uma maior diversidade e de um maior equilíbrio nas organizações e nas lideranças. Bom, o que eu queria contar para vocês é o nosso case do WLM, Women in Law Mentoring. Eu sou advogada em Porto Alegre, sócia do novo escritório, e há quatro anos eu fui convidada por um grupo de advogadas para participar dessa associação Sem Fins Lucrativos, que tem como um objetivo e propósito estimular o protagonismo feminino. Então, por meio, por meio dessa, dessa associação, eu entrei na segunda turma, eu faço há quatro anos, eu participo dos projetos de mentoria, mas o WLM existe há cinco. Então, uh, o que é o WLM? É um encontro de mulheres sem qualquer, sem qualquer finalidade uh, lucrativa, ou é, é absolutamente voluntário e e de coração mesmo, para a gente tentar fazer com que meninas, jovens advogadas até cinco anos de formada alcancem uma, uma posição de liderança ou alcancem um, um patamar uh, de uma maneira um pouco mais acelerada do que a nossa geração, do que, do, do que a gente enxerga nas nossas carreiras. Por que isso? Porque o mundo jurídico, assim como vários outros, ainda tem gaps estruturais muito importantes. Se a gente olha as pirâmides dos grandes escritórios de advocacia, e dos pequenos, e no interior, pior ainda, a gente percebe ainda que as advogadas são a maioria, tem muita mulher se formando no direito, elas estão pelo mercado, mas no topo das pirâmides ainda os homens dominam. Então, assim, o nosso projeto surgiu a partir desse, desse olhar e, e, e do questionamento o que a gente pode fazer para ajudar esse cenário a, a se reconstruir mais rapidamente. E aí surgiu esse programa de mentoria, que é um programa onde mentoras experientes com mais de 10 anos de formado fazem um processo de mentoria com mentoradas, meninas advogadas recém-formadas até 5 anos de formado. Os nossos projetos de mentoria são, são anuais, ou seja, cada, cada dupla de mentor e mentorada Passa pelo processo ao longo de um ano E depois de um ano a gente finaliza o ciclo E, e começa o ciclo seguinte com uma nova, uma nova mentorada Eu sou mentora há quatro anos, já passei por, por quatro experiências dessas E o que eu posso contar para vocês é que é uma experiência riquíssima, agregadora e, e surpreendente porque eu entrei no projeto sem conhecer muito da mentoria, sem saber aonde ela me levaria. Eu, eu fui pelo propósito, pelo, pelo interesse genuíno em, em contribuir, mas eu não imaginava que a mentoria teria o alcance que tem não só para as meninas, mas para mim, porque eu acho que eu sou a maior beneficiada de todo esse processo, porque... Ao mentorar as meninas, a gente, a gente vai tomando consciência também, né? Porque os problemas que a gente enxerga nas nossas mentoradas jovens, recém-formadas e aflitas, não são diferentes dos nossos. E até hoje, eu sou formada há quase 20 anos, a gente aprende a lidar com eles, mas os problemas são muito similares. Então, assim, à medida em que, que tu vai trabalhando, que tu vai enxergando no teu mentorado aquelas, aquelas necessidades, aquelas dificuldades, tu te identifica imediatamente, então assim, a mentoria, além de ser uma ajuda ao mentorado, além de ser aquele, na verdade, aquele, aquele, aquele puxão que ele precisa, porque muitas vezes, muitas vezes não, todas as minhas experiências, elas só precisavam assim, ó, um empurrãozinho, porque estava tudo dentro dela, só faltava um pouco daquela segurança e daquele empurrão assim, vai, tu pode, tu consegue, tu é capaz. E, e para nós mulheres ainda, essa, essa questão da, da insegurança, ela é muito latente ainda. Eu acho que os homens conseguem administrar isso de uma maneira um pouco mais, um pouco mais serena, ou pelo menos eles escondem um pouco melhor. Mas para a gente isso fica muito latente e a mentoria, a gente consegue dar o um empurrão e consegue enxergar resultados maravilhosos, além de se auto-reconhecer, se autoconhecer e, e fazer um processo de mentoria reversa, porque, como eu falei no começo, a, a maior impactada com o projeto todo, no fim das contas, sou eu. Gabi, eu tô te ouvindo comentar sobre o projeto e eu fiquei curiosa para que tu trouxesse um, um exemplo. Então, assim, como é que foi o, de um impacto, como é que isso mexeu na vida de alguém ou de, de alguma mentorada tua? Tu pode nos trazer algum exemplo, assim, pra gente... Com certeza. visualizar na prática? Com certeza. Nos no primeiro ciclo de mentoria, nos primeiros momentos do ciclo de mentoria, tem meninas que não conseguem nem falar com a gente. É, é assim, ó, é, é um travamento total e absoluto, é uma insegurança, é uma incapacidade de se comunicar, de não saber como agir, de não saber como relacionar. Nos no primeiro encontro Uh, elas não conseguem nem te olhar, nem se apresentar. A gente teve uma reunião que uma menina veio tentar se apresentar para mim, porque ela tinha interesse em me conhecer, ela não conseguia se apresentar. O tamanho, tamanho a, a insegurança e a, e, a, e a trava. E ao longo do processo a gente vai trabalhando esse desenvolvimento, vai trabalhando a comunicação, vai fortalecendo a autoestima, vai tentando... Da, fortalecer um pouco a segurança, aos poucos essa menina que eu estou falando que não conseguiu se aproveitar, se, se, se apresentar para mim, ela se tornou uma oradora nata. Ela, ela, ela hoje ela apresenta vários dos eventos da WLM, porque o WLM hoje não é mais só mais do que um programa de, ment de mentoria, é um é um programa amplo. A gente tem encontros, a gente tem capacitações, programas de desenvolvimento. Essa menina ela é líder de uma de uma de um dos grupos de comunicação, a gente fez um fórum anual, ele é bianual, a gente fez ano passado, ela foi apresentadora do fórum, com quase 400 pessoas, então assim, é, é, muito, é muito gratificante a gente enxergar que aquela menina tímida, que não conseguia nem dizer o seu nome na frente de uma pessoa, consegue desabrochar e... e enfim, trilhar o seu caminho. Então, assim, esse é um exemplo muito claro e muito impactante para gente. Não tem como não ver a vibração nos teus olhos, na tua fala, né? De quanto isso realmente impacta, né? E, e, e trazendo esse exemplo, a gente sente. Então, o que que tu acha que mudou na tua forma de, de liderar? Como é que te impactou a Gabriela antes de ser mentora e agora, quatro anos? Tu acha que isso te fez uma líder diferente? Com certeza. Eu acho que eu vou dividir o impacto em duas, em duas maneiras, em dois momentos. O primeiro impacto é como o programa me desenvolveu. Porque eu entrei lá como a mentora madura, mas na verdade eu tinha as minhas inseguranças também e eu aprendi, ao longo do programa, a me, a me colocar como protagonista da minha carreira, a me tornar a dona do lugar, parafraseando uma, uma palestrante nossa do ano passado. eu a, Ao estimular as meninas, ao conviver com esse projeto, eu aprendi a me, a me colocar também. Então, assim, esse, esse é um grande ganho que eu tenho de eu ser mais dona das minhas ações, eu não ter tanto receio de me expor, e eu me engrandeci com o programa, eu, eu consegui me tornar protagonista da minha carreira depois que eu entrei no programa. Esse é um, é um, é um ganho pessoal meu. Mas uh, em relação à liderança, aos, aos meus liderados, à medida que tu começa a praticar a mentoria, tu vai treinando a escuta, tu começa a te conectar, porque eu me, come, eu me, come, me conecto com a minha mentorada, e aí, quando eu tô no meu dia a dia do meu escritório, aquilo vem, eu digo, gente, se eu me conecto com uma mentorada, que é uma pessoa que eu não conhecia, que eu vejo uma vez por mês em duas sessões de, de, de duas horas, eu preciso me conectar com o meu advogado que tá aqui do meu lado, que eu vejo todos os dias há anos. Então, assim, vai mudando um pouco a forma com que tu te relaciona com as pessoas. Tu aprende através da mentoria... Que, que a tua comunicação com, com o time e com as pessoas que estão contigo, ela precisa ter esse olhar mais empático, ter esse olhar mais carinhoso, ter essa compaixão. Eu, eu, eu não era, e não sei se ainda sou, mas é uma evolução. Eu preciso ser a mentora dos meus liderados. Eu não posso ser a mentora do programa e ser uma, uma, uma, uma chefe, uma líder maluca com os meus mentorados. Então, assim... É, é um processo difícil, eu não, eu não saberia afirmar hoje, ah, mas tu, hoje tu te tornaste mentor, mentora também dos teus subordinados eu ainda Não sei, mas eu pretendo, eu pretendo. Eu acho que o, o olhar mudou para o desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo. Vou aproveitar o teu gancho e vou te perguntar, então, duas questõezinhas para a gente uh, finalizar, assim. Para as pessoas que desejam praticar a mentoria, serem mentoras, que dicas tu daria? E para aquelas que desejam ser mentoradas, se tornarem mentoradas, quais são as tuas dicas? Bom, bom para ser mentora, primeiro, tu precisa ser generosa, porque tu precisa abrir a tua vida, abrir o teu coração e, e, e de uma maneira genu, genuína uh, estar focada no programa. E além disso, tu precisa desenvolver a escuta mesmo, saber escutar, saber entender. Não é, não é uma questão de, de querer dar respostas, porque a mentoria a gente não dá resposta, a gente precisa saber e, e escutar, entender, para fazer as perguntas certas e fazer a pessoa chegar naquele resultado, naquela conclusão. E eu acho que essas são as principais, assim, para o pro projeto. E dar mentorada... Uh, isso é da mentora, da mentorada, O que, que eu diria? Primeiro tem que ter, uh, tem que estar tá aberto para transformação, né? Porque às vezes a gente vai para um programa desses, meio pro forma de oba oba e, e não está aberto. Eu acho que isso a gente precisa estar tá aberto à transformação. A gente também precisa praticar escuta, porque nem sempre que a gente escuta bate bem no primeiro momento. Às vezes a gente acha não, isso não tem nada a ver com o meu caso. Essa história que tu me contou não é para mim mas a gente tem que, tem que ter muita calma nesse momento, interiorizar isso e levar consigo. Tem que ter disciplina também, porque um programa de mentoria não é brincadeira, não é um bate-papo entre amigas, um shopping no final da tarde. A gente tem que, para o processo funcionar, a gente tem que ter disciplina, fazer, fazer os, as tarefas, fazer o seu dever de casa, fazer suas reflexões, fazer os, os trabalhos combinados, porque senão não funciona. Por último, assim, tem que ter coragem para mudar, porque às vezes a gente se depara com, com questões, com situações e a gente recua. Então, assim, a gente pode identificar, mas a gente não consegue dar o passo adiante. Então, isso, para finalizar, assim, eu acho que a coragem para mudar é muito importante para quem quer submeter um programa desse. Muito legal, Gabi, a gente vê a emoção assim na tua fala e, e, e acho que trouxeste pontos bem importantes, né? a, a vontade né? de querer fazer, de transformar e com certeza nos tornam líderes melhores a partir do momento que a gente também se coloca a serviço, né? hum. muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não sei se eu tenho, eu tenho alguns minutinhos ainda. Pode, só ter, pode aproveitar. Só para finalizar e eu acho que uma outra vantagem que esses programas nos trazem é uma questão de, de rede de apoio e networking. Assim como no WIM eu consegui construir laços muito fortes com muito, muitas mulheres fortes que eu admiro que apoio que elas me apoiam, assim como no nosso programa aqui, apesar do pouco tempo, a gente já conseguiu construir laços. Eu acho que esses programas têm essa, esse grande, são essa grande mola propulsora também e é muito importante esse contato entre as pessoas, essa rede de apoio entre, entre as mulheres especialmente, para a gente conseguir dar esse passo. Acho que é, que é bem persistente, né? assim como o WLM e nós aqui do WLA, nós uh, pregamos por isso. né? Acho que as conexões, network, trocas, são questões muito importantes né? e que fortalecem os laços e nos tornam melhores, né? com certeza. Muito obrigada, Gabi, pelas suas considerações. Foi um prazer te ter aqui. Prazer,